Olá a todos, o vídeo de hoje é a sequência aí da série Pergunta para o Ale, que o Ale responde É, chegou mais algum mais, tem, dentro muitas perguntas, tem muitas perguntas aqui para responder Então ao longo do tempo, na medida do possível, a gente vai respondendo E quem sabe você é, não vai ser aí alvo ou vai ser aquele que vai ter a sua dúvida respondida Em relação ao que está acontecendo aí com o seu carro Okay? O título a gente pode dar aqui hoje é esforço excessivo na direção acompanhado com barulho. Tá? Isso não é uma coisa comum. É, acontece em alguns, em alguns veículos, principalmente os que possuem correia V, né? aquelas correias que elas são assim, não são naquelas, naquelas, é, naquelas estrias, elas são geralmente em ver mesmo só que ao contrário né assim seria e, e a polia ela também é para esse tipo de aplicação de correia. ela não é polia pk 6 5 4 7 pk não é é uma correia com um friso apenas é mais com essas correias tá? mas pode acontecer também com correias aí é pode ver correias é, de 6 PK, correia de 5, de 7 PK, quem sabe? Honda né, usa muito essas correias, 7 PK. É, acontece muito na linha GM também. GM não, perdão. Na linha Volkswagen G5 e diante, as correias resseca. E aí há um barulho muito grande, de chiado, de, de coisa, parece que é um grilo cantando, certo? E, e a cada vez que isso ocorre, a sua direção vai ficando cada vez mais dura Você percebe que a direção fica cada vez mais dura Aí me perguntaram Ale, tem sentido, um aumento no esforço ao esterçar, ou seja, a virar né, a, a minha direção para os lados É um chiado agudo quando faço isso É o seu caso? É o que a gente está explicando aqui a correia ela resseca e ela vida. Em alguns casos, ela vida é condições do tempo, chuva, barro, é algum produto que cai ali, certo? É alguma lavagem que você fez que vai ali, algum tipo de, de shampoo, né? Ou algum solvente resseca demais e ali aquilo vida e ele começa a patinar na polia você só percebe quando chega no fim ela canta trrr, vai pro outro lado trrr, né ela faz algum barulho ou constantemente ela faz barulho mas sempre é, no final de cada curso direita ou esquerda ela chia mais ela aumenta esse barulho e a direção fica dura é só trocar a correia tá em alguns casos aí quando a esticador dá um conferida no esticador também bom e, e trocar a correia outros carros que acontece muito também que eu tenho pegado aqui me parece que a polia 4pk seria aí Santa Fé é, Tucson é, Sorrento que é Sorrento isso são é, SUVs carros grandes potentes acontece esse tipo de problema né em carros mais antigos mais velhos aí seria Escort né Escorte antigo, escorte europeu, é, escorte ZTEC, né, que possui aí esses tipos de correio corte principalmente europeu que é, que é polia embaixo, é Pointer, se você tem ainda, é Logos, né? Então são, são sistemas que estão tá sujeito a essas intempéries, porque sofre muito ali né, com as condições de tempo, alagamento, chuva, barro e aí resseca-se, canta muito. Em direção fica dura. Nem sempre é bomba, tá? Nem sempre é na caixa de direção ou falta de óleo. Pode ser a correr. Esse tipo de pergunta que foi feita aqui especificamente, eu posso garantir 95% de ser o rei. Respondido a sua pergunta? Então forte abraço, tá? E segue aí com a gente compartilhando, curtindo, é, e se inscrevendo, por favor, se você não é inscrito. Isso é muito importante para o nosso canal, nos dá energia para prosseguir aqui, respondendo e ajudando os colegas mecânicos, principalmente em alguma situação aí adversa. Que nem sempre, nem todos né, estão aí com o conhecimento técnico dos, dos mil e mais alguns defeitos que aparecem nas direções, é, seja mecânica, hidráulica, elétrica hidráulica e elétrica, ok? Na medida da, da, da, da, das ocorrências aqui, a gente vai registrando e vai te passando aqui as dicas, ok? Forte abraço e até a próxima, tá? Com mais uma dica ou pergunta respondida aí da série Pergunta para o Ale, que o Alê responde. Até mais! bem com vocês? Tá tudo tranquilo? Tá tudo correndo na, na, na mais alta tranquilidade? Só que não, né? A gente tá vencendo aí os dias de quarentena e com isso muita pressão, <risos> muita notícia é, negativa que tem a tendência aí de minar os nossos pensamentos, encher a nossa cabeça de preocupações. E com isso, trazendo até doenças, desmotivação, falta de ânimo e empenho em realizar o melhor Por nós e por nossa família, por nossa casa Mas não fica assim não, Papai do Céu pode nos ajudar É para o alto, é do alto que vem socorro, ok? Então olha para ele, peça nele, peça a ele que ele há de te responder aí com toda certeza. E a dificuldade, você vai ver que vai se dissipar, OK? Foi assim comigo. Recentemente agora recebi uma grande bênção, estava numa dificuldade terrível psicológica, passando por uma situação terrível, mas Deus abriu as portas, colocou as pessoas certas no meu caminho, e eu hoje posso contar a vitória e compartilhar com você aqui esse vídeo de hoje.